E hey aí, guys, elas going! E olha só, nessa aula a gente ainda continua falando sobre o verbo to be no passado, mas agora a gente vai introduzir as question words, que são as partículas interrogativas do português. Essa é a terceira aula relacionada ao verbo to be no passado, então se você não viu a aula 1 nem a aula 2, é super importante que você veja essas aulas antes de ver essa daqui, ok? Porque elas se conectam, né? Elas Começa lá, o na, na, na verbo no passado, na afirmação, negação, depois vai para a interrogação e agora a gente introduz as partículas interrogativas. Então, se você não tem esse conhecimento ou se você já fez inglês há muito tempo, não se lembra, eu super recomendo que você assista essas outras aulas para as coisas fazerem mais sentido. Ou mesmo se você já sabe, já, já viu, já conhece... É legal fazer uma revisão desse conteúdo, talvez eu explique, talvez eu mostre uma coisa um pouquinho diferente do que você sabe. Ou talvez você nem se lembre que você não sabia de alguma coisa e você descobre, epa, peraí que aí eu não sabia. Enfim, existem muitas possibilidades. Eu acho que conhecimento não quer é demais, né? Nunca, é, você não tem custo com isso, de repetir a mesma aula não sei quantas vezes. né? Então, acho que é válido fazer isso, beleza? Lembrando que a gente tem nossos exercícios durante a aula, também tem os arquivos PDF, MP3, para você poder baixar também. Todas as nossas aulas aqui, do nosso curso de gramática é essencial, você conta com isso. Ok? Então, bora começar. Gente, vamos lá. Então, deixa eu abrir aqui o diálogo. Where were you last night, Zach? I was at home. Onde você estava na noite passada? Bora primeiro, eu vou abrir tudo aqui, aí eu explico para você. Bora é, lembrar primeiro as partículas... Interrogativas, as question words. Eu tenho o when, que significa quando, eu tenho o why, que significa o porquê. Inclusive lá no nosso nível 1 do básico, eu tenho é uma aula só de partículas interrogativas, explicando elas, quando usar, como usar. É muito importante que você veja também, tá? Eu tenho where, que é o onde, eu tenho o who, que é o quem. E eu tenho o how old, que é o quanto, né, referente a quantos anos. Gente, naturalmente existem outras partículas interrogativas que não estão aqui, mas eu ainda vou explicar sobre eles. Aqui é só para poder é, clarear para você. A gente tem uma base de trabalho. Mas depois que você aprende essa daqui, você sabe que a regra, o padrão é sempre o mesmo. Não tem nenhum tipo de alteração. Tá? Então, bora só relembrar um pouquinho, falando sobre os verbos to be, no, o verbo to be no passado. A gente sabe que, por exemplo, se eu quero perguntar é, você estava atrasada? Eu vou perguntar was she late, ok? Porque eu sei que eu vou primeiro colocar o verbo to be antes do sujeito. Né? Eu tenho o verbo to be was e o sujeito é o she. Então eu coloco esse verbo to be antes do sujeito, que no caso é o she. Bem, quando eu estou fazendo perguntas com partículas interrogativas, observa meu, meu, minha tabela aqui. Quem vai no início da frase é a partícula interrogativa, é a question word, então é o when, why, depois eu sigo a regra que eu já conheço, que é o que? Colocar o verbo to be, e aí depois vem o sujeito, e aí se eu precisar, eu coloco o complemento. Algumas vezes eu preciso de complemento, outras vezes não, por exemplo, é, was she... Late, né? Eu preciso desse complemento late. Observa que se eu fizer uma pergunta aqui com quem? Com quem ela estava? Who was she? Eu não preciso de complemento com quem ela estava. Agora, se, se eu quiser perguntar, por exemplo, com quem ela estava a noite passada. Who was she? Last night. Ok? Aí é uma opção minha colocar um complemento para eu especificar um momento. Mas se eu só perguntar who was she é compreensível. É, muitas, muitas frases precisam de complementos, muitas frases não precisam de complemento. Aí é uma questão de, do, da ideia que você quer transmitir, do que você quer perguntar. tá bom? Então o que, que eu preciso que você foque aqui é observar que quem vai para o início da frase é a partícula interrogativa, é a question word. E aí só depois que a gente repete aquele padrão que a gente já viu, que é, está que que tá aqui, ó, was she late? Que é o quê? Verbo to be no passado mais a pessoa, ok? Vamos, eu vou fazer a explicação, vou fazer a leitura de um por um para você poder observar. Ó, Esse primeiro aqui, when were you born? Quando você nasceu, ok? Quando você nasceu. Então, when está vindo no início e depois a estrutura de pergunta normal, were you, que é verbo to be, mais sujeito. Depois, why, por quê? Why was he at home? Por que ele estava em casa? Né? Vamos imaginar aquela festa, uma festa badalada e ele decidiu ficar em casa. Então, por que, que ele estava em, em, em casa? Depois, where, where were you yesterday? Onde você estava ontem? Né? E aqui eu estou usando mais uma vez a question word no início da frase. Depois, who was she? Quem era ela? Quem era ela? Eu quero saber quem era ela. Então, observe que aqui eu não preciso de nenhum tipo de complemento. Não tem essa necessidade, tá? Todos os outros eu precisei do complemento para a frase ficar com sentido. How old were you? Né? No caso aqui, na verdade, está errado, né? Were you tinha que estar tá juntinho aqui desse é, do, do verbo. Foi um erro meu de digitação, mas você desconsidera. Were you? No caso, were you também não, é, não precisa de complemento, tá? Só uma observação. Então, note que é muito fácil, né? Eu quero perguntar quando você foi feliz. When, que é o quando, eu sei que é uma pergunta com você e eu sei que o verbo to be no passado é were. You, happy, quando você foi feliz ou quando você era feliz, né? Eu tô querendo saber isso daí pra ele. Então é basicamente colocar partícula interrogativa no início, depois repetir o padrão que a gente já sabe que é verbo to be no passado mais o sujeito. É bem tranquilo. Bora ver aqui o think. Oh, complete the rule. We make questions with question word plus the simple past. Of verb. Então a gente faz perguntas com as partículas interrogativas mais ou a forma uh, do passado do verbo to be, right? Oh, watch out. We use was or were plus born to talk about birth. Então, quando eu quero saber quando alguém nasceu, eu vou usar o was, ou were, não o are. Oh, when were you born? Quando você nasceu? Eu não vou perguntar when are you born, ok? Isso é uma observação importante que às vezes o aluno acaba perguntando when are you born? Não, eu estou perguntando sobre o passado, então eu uso o were. Ou was, né? Se eu estiver falando de he, she, it. Beleza? Uh, aqui a gente tem os nossos exercícios, então, deixa eu apagar aqui. Esse é aquele momento que você já sabe, né? É o momento de você dar pausa na aula, copiar todas essas frases e tentar responder do jeito que você acha que é o correto, ok? Então observa o seguinte: que nesse exercício a gente tem aqui dentro do box essas as, A gente já tem as question words, se eu não me engano algumas vão repetir. Ó, eu tenho dois when, eu tenho dois where, tenho dois who, tem um why e tem um how old. Então eles vão se repetir, você precisa então sempre analisar o contexto. O que está sendo perguntado para você saber qual dessas partículas interrogativas você vai usar, beleza? Então, imaginando que você já copiou, bora continuar nossa aula aqui, ó. Observe o number 1. Were you, when you left school? Eu estou querendo saber, você estava quando você saiu da escola. O Left school é saiu da escola, ou deixou a escola. Aqui você precisa ter um pouco mais de atenção, porque está querendo saber, e o left... Dá uma ideia de quando você terminou a escola também, né? Não é só quando você saiu, quando você deixou, né? Tá? Dá uma ideia de, de, de, de quando você terminou. Pode ser nesse sentido também. Então, analisando por esse ponto de vista, eu sei que a melhor resposta é que está perguntando sobre a idade, né? Quantos anos você tinha quando você deixou a escola, quando você terminou a escola. Seria mais ou menos essa a ideia. Então, assim, você precisa muito analisar a frase para você saber... Qual partículo interrogativo você vai usar, né? Para poder fazer sentido. Ó, oh, number 2. Alguma coisa was Alice on Monday? Então, ele quer saber sobre a Alice na segunda. O que, seria o quê? Quantos anos a Alice tinha na segunda? Quando a Alice estava na segunda? Onde a Alice estava na segunda? Uh, why? Por que a Alice estava na segunda? Quem a Alice era na segunda? Qual que você acha que cabe melhor? Where? Então, onde estava a Alice? Na segunda. Número 3. Alguma coisa were you sad yesterday? Então, você estava triste ontem. É, quando você estava triste? Onde você estava triste? Por que você estava triste? Qual que se encaixa melhor? É sempre bom quando é muito parecido, quando gera muita dúvida. Vai colocando as partículas e vai percebendo qual que se encaixa melhor à medida que você vai fazendo as perguntas. né Então, aqui é... Why? Por que você estava triste ontem? Ó, oh, número 4. Alguma coisa. Was Paul in London? O, o Paulo estava em Londres? Quantos anos o Paulo tinha quando estava em Londres? Quantos, é, quando Paulo esteve em Londres? É, onde Paulo esteve em Londres? Por que o Paulo esteve em Londres? E aí, aqui está um pouquinho confuso, né? Bora ver qual que faz mais sentido? When? Quando Paulo esteve em Londres? Tá? Aqui poderia ser também. Por que o Paulo estava em Londres? Né? Também, também funcionaria, né? não tem problema. Number five. Alguma coisa, were you born? Como eu estou perguntando were you born, eu sei que eu estou querendo saber é, sobre quando, sobre datas. né? Então, como eu estou falando de datas, é when. Depois, é, alguma coisa, was your favorite teacher in elementary school? Quem era seu professor? Favor, favor, já dei até a resposta, né? já falei o okay, Ken. Okay. É, é o who mesmo, né? Porque quando eu tô falando de pessoa, naturalmente o cérebro, da gente já vai pro quem ali. Então eu acabei dando a resposta para você antes. Número 7. Alguma coisa, were you this morning? Então, se você foi ticando aqui, foi riscando o que você respondeu, você já sabe a resposta. Mas imagina que você não tenha feito isso. Bora ver aqui, ó. Você estava esta manhã. Onde você estava esta manhã? Quem você, quem você era esta manhã? Por que você estava esta manhã? Então eu sei que é o onde você estava essa manhã. Ok, guys, então é isso. Lembre-se de fazer os exercícios, baixar o PDF MP3. Alright? See you. Bye, bye.